Oi, sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E no vídeo de hoje, nós finalmente vamos finalizar a questão da elaboração do fluxo de caixa com os indicadores de viabilidade econômica. Então, para você que está chegando agora, meu querido, saiba que o que eu vou fazer aqui agora, nós fizemos já três vídeos aí mostrando a construção de um fluxo de caixa. Evidente que se você quiser pegar a sua aula para ver quais são os indicadores, não tem problema. Mas seria interessante você saber dos valores e dos conceitos que a gente chegou até aqui, que você desse uma olhadinha nos vídeos que a Juliana vai colocar ou não, sei lá, aí na tela. Mas só se colocar aí o botão do Excel, os últimos três vídeos que vai achar. Então, pois bem, Livião, temos recados? Não? Então, toque a vinheta para que finalmente a gente trabalhe aí com os indicadores de viabilidade. O famoso VPL, Tier Payback, PGTO e assim por diante. Tá entendendo? Porra nenhuma. Então, vamos em frente. Pois bem, então... <risos> O que que são os indicadores de viabilidade econômica que provavelmente você já tem ouvido falar aí na sua rotina profissional? Aquele famoso VPL o TIR, o VU, o Payback Payback descontado, o PGTO é assim por diante, né? Então são indicadores econômicos utilizados para ver se vale a pena você investir o seu capital em determinado negócio ou não. Acho que os mais clássicos que a gente acaba utilizando é o VPL e o TIR. Então o que que é VPL, Livião? O VPL ele é o valor presente líquido. Você vai pegar uma série de lançamentos do seu fluxo de caixa que estão lá para frente e vai trazer ele para valores atuais para ver se esse negócio dá positivo ou não. A tomada de decisão geralmente é assim, se esta porra dá positivo é porque vale a pena, senão não, Bem simplista eu sei que tem um monte de detalhe. E o que, que é a TIR? É a taxa interna de retorno, meio que você compara isso com uma taxa de atratividade para comparar se vale a pena por o um negócio. Em geral, se a taxa de retorno do seu projeto ela for menor do que a taxa que você está Considerando, não vale a pena você montar esta merda, ok? Pois bem, como a minha explicação deve ter ficado meio frouxa, vamos lá para os exercícios, seu Pudo, para que a gente trabalha. Então, notem que eu tenho, que eu tenho aqui o um fluxo de caixa já estruturado, como eu disse, nós levamos aí três semanas para construir esta bodega, e agora nós vamos finalmente analisar. Então, o primeiro indicador que a gente falou que tem é o VPL, que vai ser dado em reais. Então, como eu disse anteriormente, o que, que o VPL faz? O VPL, ele traz os valores lá para frente, do fluxo de caixa para valor atual, ok? O Haroldinho pode explicar para vocês a fórmula matemática de como é que faz isso daí, mas no Excel a gente tem uma forma muito prática, muito direta que é basicamente você colocar a fórmula do VPL. Então olha ali que legal, né? Retorna o valor líquido atual de um investimento com base em uma taxa de desconto em uma série de pagamentos futuros e renda, ok? Então vamos lá. Colocando ali o VPL, qual que é o primeiro indicador que ele tá te pedindo? Você concorda comigo que a taxa de juros, Livião? Tá no celular essa bosta. Bom, qual que é a taxa que eu vou utilizar é este 7 que está aqui em cima e aí um ponto que tem que tomar cuidado a taxa para dentro do VPL você tem que colocar ela em valor percentual ou valor decimal. Então no nosso caso eu vou pegar essa taxa e vou dividir ela por 100, ok? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar os valores futuros aí do meu fluxo de caixa e vou descontar a uma determinada taxa de juros, ok? Quais valores eu vou pegar para fazer esse desconto minha cara Livião E agora presta atenção, presta atenção que agora é importante. Ó, você tem vários tipos de fluxo de caixa ali. Você está vendo que a gente trabalhou no vídeo anterior. Você tem o fluxo de caixa livre, você tem o fluxo de caixa descontado e assim por diante. Você vai trabalhar com o fluxo de caixa livre. Por quê? No fluxo de caixa descontado, já está incluso a questão da taxa de juros. Então, no caso do VPL, ele vai incluir na análise a taxa de juros. Então, se você colocar a partir do fluxo de caixa descontado, meio que você está dobrando essa questão da taxa. Então, é por isso que você vai pegar aqui o fluxo de caixa livre. E agora vem o segundo ponto de importância. abaixo o dedinho. O segundo ponto de importância, no caso do VPL, você deve colocar do ano um 1 para frente, do jeito que a gente montou. Por quê? Se você vai trazer tudo a valor presente, o valor presente não pode estar submetido a uma taxa de juros, porque já é ele. Então, o que, que você vai ter que fazer? Você vai pegar do ano um 1 para frente, ou seja, aqui no meu caso, da célula G30, e vai até o final da sua brincadeira. Ok? Fecha a parede. Só que também você não pode desconsiderar da sua conta a questão do ano zero. Ela simplesmente não vai estar submetida a uma taxa de desconto do VPL. Mas você tem que considerar. Como é que você considera? Você simplesmente soma ela ao valor que vai dar, ok? Então, de novo, por que, que a gente pegou o fluxo de caixa livre? Porque a partir do VPL eu vou imputar uma taxa de juros. Se eu pegar o fluxo de caixa ah, descontado, essa taxa de juros ela já vai estar tá embutida e o negócio não vai funcionar pra porra nenhuma. Por que, que eu estou desconsiderando dentro do VPL zero, porque eu estou trazendo tudo a valor atual. O valor atual não está sujeito à taxa, esse valor você vai somar ele posteriormente dentro do VPL. Ok? Então, na hora que eu der o Enter, olha lá que maravilha, Livião. O meu projeto, o VPL dele, está dando 46.476. ou seja, a princípio, ele é um projeto que tem uma certa viabilidade econômica, porque apesar das entradas e saídas ele for se tornar positivo lá para frente, ele apresentou um VPL positivo. Então, você começa a ter uma atratividade. É lógico, quanto maior for o um VPL de projeto, maior é o seu retorno financeiro. Só que isso tudo também mexe. Que, por exemplo, se eu consigo uma outra aplicação cuja minha taxa de desconto é 10% ao ano, note que o meu VPL ou a minha atratividade, ela cai. Então, com isso que a gente vai trabalhar, ok? Mas esse foi o primeiro indicador econômico que eu tenho. Pois bem, qual que é o segundo mais utilizado que nós temos, Livião? É a famosa TIR, que é a taxa interna de retorno, que é um indicador que você pode comparar meio que uma taxa de atratividade do seu projeto com a, a taxa de atratividade que está ali, uh, considerável do dinheiro no tempo, que é a TMA, taxa mínima de atratividade. Bom, como é que eu calculo a TIR e em cima de quem que eu calculo? Deixa eu pegar aqui a minha cola, porque eu também não lembro de tudo de cabeça. A minha TIR você vai pegar novamente em cima do fluxo de caixa livre, só que aí sim você vai pegar o valor zero contemplando ele, ok? Então, como é que é a fórmula da TIR no Excel, Lívia TIR, É que difícil. Retorna a taxa interna de retorno de uma certa, de uma série de fluxos de caixa. Então, a TIR vai ser o quê? Vai ser todos os valores do meu fluxo de caixa livre livre. Por que, que eu não pego o fluxo de caixa descontado? Estou sendo repetitivo, mas é que você lembra. Porque o fluxo de caixa descontado, ele já considera a taxa de juros dentro da sua análise. O fluxo de caixa livre, não. Se você fizer a sua TIR em cima do fluxo de caixa descontado, bem de forma simplificada, você vai estar tá dobrando a questão da remuneração da taxa. Ok? TIR, fechei parênteses. Beleza. Então, olha que legal, Livião. Vale a pena colocar a bufufa nesse meu projeto? A princípio, vale. Por quê? A TIR dele está em 11%. Se a minha taxa de juros está em 7, é como se eu estivesse ganhando aí 4 pontos percentuais do meu investimento em cima do que inicialmente eu teria uh, aplicado meu dinheiro, ok? Então, de forma bastante simples, é isso. A TIR, ele meio que compara com uma taxa mínima de atratividade para ver se vale a pena ou não. Se a taxa, se o TIR der menor que a taxa de juros, não vale a pena você investir no projeto, vale a pena você colocar nesse valor que você colocou de referência, ok? Agora vem um, moçada, que é uma bosta, que é meio complicado de explicar que se chama VUL. O que, que é o VUL? O VU, ele se chama Valor Uniforme Líquido. É como se eu pegasse o VPL e anualizasse ele por ano. Entendeu, Lívia Se eu pegasse o seu valor de VPL do projeto e dividisse pelos anos que eu estou trabalhando. Como é que eu faço isso? Basta vir aqui dividir esta merda por 10? Não não é isso que faz. Como é que eu faço o VU que como o Livião colocou aqui é o fluxo, o seu VPL anualizado. Eu não posso simplesmente vir aqui dividir por 10 porque está errado, porque eu tenho que considerar uma determinada taxa de desconto. Uma forma de calcular esse VU, que é o valor uniforme líquido, é utilizando a fórmula do PGTO, que é aquela fórmula de pagamentos que a gente utiliza para calcular é, parcelas, eu acho que tem vídeo no canal, o Asaf falou disso no vídeo aqui com a gente, e nós vamos trabalhar. Então aqui, ó, igual PGTO. Se eu fizer o PGTO direto, o valor do VU vai ser negativo, porque o PGTO por si só ele retorna um valor negativo, porque PGTO é pagamento, sai do seu fluxo de caixa, então só para que o valor não venha naturalmente negativo, eu vou falar que vai ser menos PGTO, ok? Então, menos PGTO qual que é o primeiro argumento que eu tenho para calcular o PGTO? É a minha taxa de juros que tá novamente aqui na célula C27, então eu vou pegar isso aí e vou transformar em decimal, dividido por C, ok? Ponto e vírgula, se você olhar agora na tela. Então vamos lá. Eu tenho a taxa como primeiro argumento e o segundo argumento é o número de períodos que isso vai vigorar. O meu fluxo de caixa, ele foi estruturado em quantos anos, Livião? 10 anos. Então eu vou pegar lá, eu posso digitar 10? Posso. Mas eu vou vir aqui e vou fazer referência a esta célula. Ponto e vírgula. Qual que é o próximo argumento da minha função do PGTO? O valor presente. Quem que você quer anualizar como se fossem pagamentos constantes? Não é o VPL? Você quer trazer o VPL, que é o valor presente de todo o seu projeto, e como se fosse se entradas anuais disso aí na sua análise então o valor presente é o VPL ponto e vírgula o VF e o tipo a princípio você não precisa colocar nada não vou entrar em detalhes aqui porque a gente vai fugir muito da temática e o vídeo vai ficar mais longo do que os últimos se assistindo nas últimas semanas então a fórmula acaba aí hora que eu fecho o parênteses o meu PGTO tá pronto ou seja se eu pegar o meu VPL e distribuir ele uniformemente ao longo dos 10 anos é como se eu tivesse um valor valor uniforme líquido de 6.667 reais. Note, Livião, que o valor é diferente do que eu vim aqui simplesmente dividir por 10. Por quê? Porque eu tenho uma taxa de juros embutida dentro desse período. Qual é a taxa que está embutida? O 7%. Se eu aumentar minha taxa de juros, olha lá, o meu VUL diminui. Por que, que o meu VUL diminui? Porque aquela taxa é a taxa de atratividade. Começa a valer a pena eu colocar dinheiro em outras coisas do que manter ela aí. Da mesma linha de raciocínio, vamos supor que você consegue uma taxa aí na poupança de 5%, 5,5, não sei. Tende a aumentar o VPL, tende a aumentar o TIR e tende a aumentar o valor uniforme, porque o dinheiro que o seu projeto tá trazendo é mais rentável do que as taxas de comparação. Beleza? Qual que é o valor que tava aqui mesmo antes? 7, né? Só pra gente voltar. Beleza. Pois bem, tá aí, Livião. Então, esses são três dos de principais indicadores utilizados. O VPL, que é o valor presente líquido. Tô pegando todo mundo lá na frente e tô trazendo pro valor presente. A TIR, que é a taxa interna de retorno. E o valor, né? Que é o valor uniforme líquido, que é como se eu anualizasse o meu VPL. E tem mais um que o pessoal gosta de utilizar, que é o Payback. O que é o Payback, Livião? Do inglês. Payback pagar de volta, certo? Então é quando o seu negócio começa a dar retorno, a partir de quanto tempo ele, ele começa a retornar. E aí nós temos duas visões uh, em relação ao payback, ele pode ser o payback em cima do fluxo de caixa livre ou fluxo de caixa acumulado, aquele que não está sujeito a uma taxa de juros, ou o que é o mais correto talvez utilizar, é o fluxo de caixa descontado, ou seja, descontando uma taxa de juros, quando que isso começa realmente a me retornar? Se a gente fizer é uma análise crítica, né? Uma análise simplesmente visual desta merda aqui. Quando que vai começar a dar dinheiro olhando o fluxo de caixa livre, ele ó. Então deixa eu colocar aqui para você ver, ó, fluxo de caixa livre. Quando que o meu sinal ele inverte? No oitavo, porque eu tenho que olhar o acumulado. Eu não posso olhar simplesmente o, o livro, porque o livro é só do ano. Eu preciso contemplar o prejuízo passado. Então, pelo fluxo de caixa acumulado, o meu payback, quando o meu negócio começa a dar dinheiro de volta, eu tô aqui no oitavo ano. Se eu olhar do ponto de vista... Com a taxa de juros, que é o meu fluxo de caixa descontado, isso aqui começa a me retornar de novo apenas no décimo ano, que é o meu último ano de fluxo, ok? Então, talvez você poderia também fazer um fluxo com maior quantidade de períodos, estender o seu fluxo de caixa, talvez aí para 15 anos e fazer a análise. Então, essa é uma forma visual. O payback simplesmente é quando isso começa a girar no positivo, efetivamente. É lógico que nós temos que montar uma fórmula para que isso aí fique automatizado. Como é que nós vamos fazer isso, Livião? Uma gambiarrinha aqui para Fazendo, vamos fazer assim: ó, esse aqui vai ser o payback simples dado em anos, e aqui embaixo, depois eu vou fazer o payback, payback descontado também dado em anos. A gambiarra que eu vou fazer, né? Uma das formas, provavelmente tem outros. Depois vocês enviam comentários aí de como fazer. É o seguinte: ó, eu vou igual conte. -ses. A partir do fluxo de caixa acumulado aqui do ano 1, então portanto eu não estou considerando o investimento que ele já está pegando do ano anterior até o final, ok? Eu vou contar neste intervalo aqui quando o valor for menor do que zero. Então vamos lá, posso dar o um enter? A hora que eu der o um enter, quanto que vai dar? 7. Então você concorda comigo, Livião, que aqui ó, ano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então qual que é o payback? Não é 7. É o payback simples mais um A partir do ano 8, ele começa a dar dinheiro. É lógico que isso eu estou fazendo de uma forma simplificada. Você pode chegar no valor exato 7, alguma coisa. Aqui aparece assim. A partir do oitavo ano, isso vai estar funcionando. Beleza? Pois bem, Livião. Você concorda comigo que só vai dar payback se o VPL for positivo? Então, beleza. E se o VPL é de negativo vai dar pau na sua fórmula? Então, você pode simplesmente, né de forma bastante simples, vir aqui criar uma lógica, né? Se... O VPL for menor do que zero, então você não tem Payback. Então, zero. Se não, é o resultado que teve. Beleza? Só vou fixar aqui, ó, para que isso fique certinho, vou dar o um Enter. A princípio, meu valor não vai mudar em nada, ok? Se eu copiar esta fórmula para baixo e trocar o intervalo, ou seja, a partir agora, em vez de fazer sobre o fluxo de caixa livre acumulado e fazer em cima do descontado, qual agora que é o meu Payback? 10. Entendeu? Então, o que é o payback? De novo, né? sendo meio repetitivo e de forma bastante simplista. É quando o seu fluxo, ele inverte. Nesse caso aqui, eu fiz por conta C. Nesse período, quantos anos teve negativo? Ah... Teve até o sétimo ano, ou seja, a partir do seguinte, você começa a ter a virada, ok? Então, de ba forma bastante simples, beleza? E aí, moçada, isso daqui é simplesmente um exercício, né? Você pode, antes de montar o seu negócio, você deve, por exemplo, fazer alguns tipos de simulação dessa natureza. Porque, por exemplo, e se é o meu produto, Livião... Eu falo assim, ah, R$ 47,00, eu estudei a concorrência, está muito caro. Vou vender ele a R$ 43,00. Se eu vender ele a R$ 43,00, olha o que, que acontece com meus indicadores financeiros. Então note que uma simples decisão de R$ 4,00 por unidade vendida, que a princípio não é porra nenhuma, inverte o seu fluxo de caixa. É aí, moçada, que você, de posse de uma ferramenta como essa daqui, você pode elaborar cenários para trabalhar e ver aí e auxiliar a sua tomada de decisão, que foi como eu coloquei aqui do lado. Imagina que isso aqui moçada ó, é um quadro simples em que eu quero saber aqui ó quais são né como é que reagem os meus principais indicadores mediante diferentes preços de vendas que eu vou ter na descontado como que reagem os meus principais indicadores mediante o preço de venda que eu vou colocar ali viu? então como é que eu posso fazer vou montar uma tabelinha de dados que eu acho que você que acompanha o canal acho que já percebeu que eu amo né então aqui em cima ó, VPL igual VPL a TIR igual TIR, o VU igual VU. Se você está com dúvida de como montar uma tabela de dados, tem um vídeo no canal que fala passo a passo, né? Toda a teoria por trás. O payback simples igual payback simples. O payback descontado igual payback descontado. Livião, meu preço de venda atual tá quanto? Não é 47? Vamos fazer uma simulação a partir de R$ reais Então olha ali em cima, ó. Preço de venda, tá vendo aqui, ó? Do lado da minha mão, aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó que isso tá vendo 35 36 e assim por diante quero montar uma análise de cenários vou arrastar até 60 beleza o que que eu vou fazer ó selecionei a minha tabela de dados dados teste de hipóteses tabela de dados quantas variáveis de entrada você tem nessa análise digam uma. VPL, TIR, Vu PAYBACK são variáveis de saída. Então o preço de venda no seu modelo é uma só. Os valores que estão aqui do lado, ó, eles são valores que você vai atribuir a sua variável de entrada, que é preço de venda. E esses valores, vocês concordam comigo que eles estão variando numa mesma coluna? ó Eles estão variando numa mesma coluna? Célula de entrada de linha você despreza. Célula de entrada de coluna, você vem aqui no seu modelo ó, e vai colocar... Tá bem embaixo aqui do p tá vendo aqui? Ó, 47%. A hora que eu dei um ok, olha lá que maravilha, Livião. Ele mostrou todos os indicadores aí de viabilidade econômica. Ou seja, meu lindo, se você vender o seu produto abaixo de R$ 45 reais por unidade você tá se ferrando. Evidente que a medida que você aumenta o preço de venda, isso daqui começa a melhorar. Então se você eventualmente, né, mantendo tudo constante, vende a 54, olha que maravilha, a sua tir vai a 25, o seu a 29, seu payback já cai de 5 para 6. E aí você consegue elaborar cenários e isso vai auxiliar a sua tomada de decisão. Evidentemente que todo este quadro que eu construí aqui do lado, ele vai mexer em função das variáveis ali embaixo. Então vamos supor que daí também você chegou aqui ó e negociou com o seu fornecedor do material você não vai conseguir pegar por 10 você vai pegar por 9 desculpa você vai pegar por 10,50. e Olha o que vai acontecer na simulação aqui ó toda ela mexe e com isso você começa a brincar Beleza Livião finalmente depois de quatro episódios chegamos ao final aqui da nossa saga do fluxo de caixa e dos indicadores de viabilidade Ok espero que vocês tenham gostado né quem acompanhou até aqui são indicadores extremamente importantes principalmente quando você se propõe é, a montar algum negócio, faça uma viabilidade econômica utilizando esses conceitos simples que eu mostrei aqui para vocês ao longo desses quatro vídeos, ok? Para vocês aí que são do MBA uh, Exalc USP e que vão utilizar uh, essa ferramenta ou esses conceitos, um beijão pra todos vocês e encontro vocês na banca. Beleza? Um beijo nas meninas, um chute nos meninos. Vem dar tchau pro pessoal que também que você me acompanhou durante esses quatro vídeos. Você ah. quer dar algum recado? Não. Nem pra se inscrever? É, então para me inscreve Então para gente ganhar o churrasco de 21. Valeu. Tchau, gente. Obrigadão. Tchau. cansado. tô cansada.